Então, muitas vezes, as pessoas têm uma expectativa que o nosso mandato vai ser estritamente LGBT. E elas estão muito enganadas. A gente não tem dúvida que o nosso mandato tem que ser um mandato para fora. É né? um gabinete de portas abertas, um gabinete que presta serviço. Eu acho que falta muito esse espírito de serviço na Câmara Legislativa, que é um espírito de tentar colaborar diretamente com a vida das pessoas incidir nas políticas públicas. E né? eu acho que todas as disputas políticas, elas podem sim ter desdobramentos concretos para a melhoria da vida do povo do DF. Então, se você está discutindo saúde, você pode pensar estratégias objetivas para melhorar a vida das pessoas. Isso cabe no orçamento, na assistência social, na área de justiça e direitos humanos, cidadania, enfim, em tantas áreas. Você pode pensar uma dinâmica onde você faz uma boa confrontação ideológica, política dentro da Câmara, mas você consegue entregar também resultados objetivos para as pessoas, conversar, ouvir as demandas. Eu acho que esse vai ser o nosso grande desafio. Muitas vezes as pessoas têm a expectativa que o nosso mandato vai ser estritamente LGBT. E elas estão muito enganadas. O nosso mandato vai ser um mandato de muitas pautas. A gente vai fazer a defesa intransigente da população LGBT. está encarnado em mim. Então, nosso primeiro projeto é ativar e trabalhar para que a Comissão de Direitos Humanos da série funcione e consiga prestar o um serviço à população. E tem outros temas que são muito importantes e caros que a gente vai perceber também nesse processo, que é a ocupação do espaço público, o estímulo, a valorização da cultura, né, os investimentos no transporte público que eles vão ter que sob o interesse das empresas, mas para interesse público.